agora a gente está nessa onda, né? tem as ondas, gente né? teve a onda dos tempos líquidos, que todo mundo reclamava, que as pessoas não se relacionavam. Né? Agora o pessoal reclama é, das bolhas, que a gente não pode viver em bolhas, que a gente tem que assumir, é, é, gostar, ser amigo, ser contato de todo mundo no Facebook e entrar nas bolhas dos outros. Concordo de um lado, discordo de outro. Veja bem, Cara, o Facebook, que tipo de lugar é o Facebook? A gente tem que começar a ver a internet como lugares. Né? É, quando você vai num blog, você está vendo uma exposição externa das ideias de alguém, uma coisa bem pública. Um blog seria um bar público, vamos dizer assim. Né? O Facebook não é um espaço público. Ele é acessível publicamente, óbvio, mas ele é um espaço onde você se relaciona muito proximamente das pessoas que estão lá com seus contatos. Você tem acesso a fotos delas, você tem acesso aos amigos delas, você tem acesso à timeline, né? ver as coisas importantes da vida delas, ver as pessoas que elas. É, é, as coisas que elas curtem. A questão é você é, pode optar, obviamente, no meu Facebook não tem bolha. Está todo mundo lá. As pessoas que. Eu sou ateu e meus contatos que querem, publicam todo dia que ateu tem que morrer, são meus contatos. Yeah! Eu sou uma pessoa contra as bolhas. Né? A pessoa está lá falando todo dia que quer me ver morto, que quer me ver no inferno. Que quer me ver... Ou eu sou religioso e todo dia a pessoa aposta que gente religiosa é estúpida, é retardada e que acredita em contos da carochinha né? e passa um avião, um helicóptero, sei lá o quê. Mas eu não tenho bolhas, eu sou próximo dessa pessoa, convido essa pessoa para sair, essa pessoa que me chama de idiota, para sair comigo, a gente toma é, chá toda semana, ou café, e ela fica falando como eu sou idiota. Gente, isso não é real. A gente é, tem que evitar bolhas, sim, a gente tem que ir conhecer outras bolhas. Como é que você faz isso? Cinema, vi, é, assinando canais ou visitando canais do YouTube, lendo blogs, lendo jornais, que são do seu viés e que são contra é, do, de, de vieses diferentes dos seus. É, você faz isso quando você encontra com um monte de amigos e tem alguns amigos que são estranhos ali e você procura esse exercício é muito legal, você procura educadamente... É, sobre as diferenças que vocês têm. Se a pessoa é civilizada, ela vai apresentar as diferenças dela de uma forma civilizada. Se você for uma pessoa civilizada, você vai apresentar suas diferenças de uma forma civilizada. E assim você desfaz bolhas. Agora, no Facebook, sinceramente, eu deixo lá, tenho pessoas que adoram é, algumas personalidades públicas que têm posições que são bem odiosas, são posições que pregam ódio é, não só a pessoas como eu, mas a pessoas como grande parte dos meus amigos. E a é aqui entre nós, né? Se uma pessoa pega ódio a qualquer um, mesmo que não seja seu amigo, mesmo que seja seu inimigo, é uma pessoa que você não deveria admirar, uma pessoa que você não deveria manter próxima. Porque pegar ódio nunca é legal, né? Mas ninguém é obrigado a manter no seu Facebook, manter no seu convívio, pessoas que discordam totalmente, são diametralmente opostas a você. Manter essas pessoas em outro lugar, segue essas pessoas no Twitter, segue essas pessoas no Snapchat para você expandir sua sua bolha ou conhecer outras bolhas. O ideal também é que qualquer dia a gente faz um vídeo sobre bolhas. Né? Para que serve uma bolha? Quando que a bolha é ruim? Quando que a bolha é boa? Né? É porque bolha é uma coisa meio inevitável você tem um jeito de ver o mundo e tem milhares de outros jeitos de ver o mundo que você não vai conseguir com os quais você não vai conseguir concordar ah, alguns com alguns você bom vou falar de bolha outro dia né hoje em dia, hoje eu vou falar só dessas bolhas do Facebook cara fique em paz com as tuas bolhas você manter no teu facebook só pessoas que compartilham gatinhos está no seu direito é óbvio o teu facebook é o teu espaço pessoal para você ter contato com pessoas que são estimulantes a você essas pessoas estimulantes podem ser pessoas só que concordam com você pode ter um espectro de pessoas que discordam de você e pode ter um espectro de pessoas que discordam diametralmente de você. Essa é uma opção sua. Quando alguém ficar te impondo que, não, você tem que ser meu contato, eu odeio você e a sua família, eu quero todos vocês mortos, mas você tem que ser meu contato, porque é um prazer para mim saber que você está me ouvindo dizer que te odeio. Esse é um lado que a gente não deve alimentar das bolhas do Facebook. É isso. Curtiu o vídeo, dá um likezinho aí, não curtiu, dá um dislike, explica por quê. É, não é o primeiro vídeo que você viu no canal, tá achando legal, né? assina o canal, né? você vai receber sempre, você vai saber sempre das coisas que eu estiver publicando, fica mais fácil da gente interagir. É isso, tchau, tchau.